Salve galerinha de Youtube, eu sou o Samuel e vocês estão me enviando para mais um vídeo Dessa vez, quinta temporada do Fortnite que, que lançou ontem Eu ia gravar o vídeo ontem, mas não deu Então vamos mostrar o que tem aqui, diferente Aqui suas categorias, né Que quem comprou passo de batalha vai receber a caçadora o, E o novo personagem, o temporal, né Que ele vai mudando, é, conforme o nível de XP você vai subindo ele vai abandonando a roupa, então está vendo ali ó. O aí ó, vai ganhar V Bucks, tal E o bom é que ó, é que o último você vai ganhar o um Ragnarok, então ó, ele vai mudando ali o Ragnarok. Ó, aí o quanto xp 25 xp 250 xp e 500 xp fica botão, botão tá ligado. Desafios aqui mudou, né? O pé na estrada novo. É, os desafios da semana aqui também O, vesti o vestiário é a mesma coisa a Loja de tintes aqui é a mesma coisa Categoria e loja aqui é a mesma coisa Vamos jogar uma E também mudou o passo de fundo Né Vamos lá Já se inscreve já no canal aí galera Vamos bater 300 inscritos aí de... Vamos arregaçar se gostei, beleza? Então compartilhe esse vídeo com seus amigos aí Coloca nos comentários aí o que vocês querem, beleza? Eu é... Vocês pediram tanto para trazer o a gameplay de Infamous o -son. Então eu vou tentar trazer a gameplay de Infamous som beleza? para vocês aí E fica aí então Vou ganhar até um novo gestinho, ó. Uhul. Novo mapa, galera. Olha aqui. É os palmeiras. Então eu vou descer bem aqui, ó. Vou descer naquela cidadezinha. Porque nessa cidade aqui, galera, tem vários é, coisas aqui. Olha lá, dinossauros. Tem tudo aqui, ó. Aí vai descer um cara junto comigo aqui ah, não, vai dar. Galera Isso aqui tá me lembrando muito Assassin's Creed Orange Que lançou recentemente Aí vai cair um abençoado comigo aqui Beleza, já ah, vamos recuperar aqui as coisas Opa. Um monte de fumaça Aí daí sofá opa Puxete Bom Vamos ver o que tem que ter dessa casa aqui Oh, oh, opa. galera. Tem alguma coisa aqui Não Tem nada Beleza, eu vou vazar aqui então Ixi. Ah, rapaz, olha onde que é isso aqui Galera, novidade também Tem um carrinho aqui agora no Fortnite Aqui pra vocês, beleza É, lançou aí o modo carrinho É O modo carrinho ele fica bem aqui, ó Deixa eu mostrar Ó, ele fica tipo bem aqui dentro E aqui tá a nova pista Beleza? Então, tipo, não mudou muita coisa. Só colocou mais essa areia aqui. Essa nova pistona aqui, né? É, a galeria de poria, galera, era aquele coisa velho... Mudou também. Porque antes era aquele... É... Aquele coisa todo estranho. Agora tá umas árvores aqui, mudou. É, tiraram o estádio de futebol que tinha aqui, beleza? Que eu não se lembrava do estádio de futebol. Tiraram aqui também, ó. Dá uma mexida aqui também. Colocar nossa carteira aqui, enorme e mexer em algumas coisas. Tiraram até aquele templo lá que tinha de coisa japonês. Tiraram, então, tipo, o mapa mudou é, drasticamente. Então, eles tiraram várias coisas. Beleza, é, vamos lá. Ó, oh, ali, ó. Oh velho querer achar o ilhama mano a ah, achar o ilhama que jogo é bem difícil tá ligado velho Bom, vamos indo temos que indo bem pra lá então vamos pra lá então tomar cuidado né com os caras inimigos tem um baú ali um baú ali Cara, com o carro aqui, eu vou pedir carona pra ele. E aí, cara, você, mano, o cara nem dá carona, velho. Olha só que desumilde. Vamos lá então. Até no um tiro. Vamos lá. Quero matar, quero matar. Tô com sangue no olho, quero matar. Quero matar! Quero matar! Quero matar! Vou matar! Vou matar! Vou matar! Ó, tô chegando perto aqui Bom, nós... Ó, do galo, vou colocar agora as árvores Fortnite tá superando Esse modo é bom, velho Modo carrinho, tô gostando demais Esse modo, tá ligado? Deixa eu colocar... Vamos lá devido a matar um ainda tem hum. sei que tinha uma história mas não o não o Mikael na safe ali na sniper estamos chegando perto mas muito cuidado que o inimigo vai estar bem por aqui ó então temos que tomar to, to, to bastante cuidado Não tem ninguém ali. Não opa, ah, é um cara ali. Ficou até preocupado aqui já. Olha o carrinho aqui. Vamos chegar lá no estilo. Voo rápido. Vamos lá. Ai. O carrinho bugou. <risos> Vamos lá então. Clã sai matando. Opa, tem um cara ali que já tá no... pedindo ajuda. aqui morrer morrer está acabando o clã galera que mudou também aqui clash bom foi o relógio do quanto você ganha da primeira quando você ganha aqui a vitória a você ganha Ok Bom, não matamos ninguém, né? Mas foi isso aí, galera. Bom, aí ganhamos, né? Agora mudou. Queria trazer essa gameplay aqui pra vocês, beleza? Ah... <risos> Falou aí galera, se inscreve no canal aí, vídeo toda hora aqui, de outros jogos aqui também, e eu vou trazer outros jogos aqui para vocês, beleza? Então aí eu não consegui matar ninguém, mas eu consegui trazer o que mudou e o que não mudou, beleza? Então se inscreve no canal aí, e é nóis galera, falou, um grande abraço e fui, valeu!